Olá pessoal, tudo bem? Voltamos à nossa terceira aula do nosso curso aqui sobre Google Classroom, beleza? Nessa terceira aula eu quero mostrar para vocês como vocês vão estar visualizando os comentários e as notas que vocês fizeram das atividades. Então, vamos relembrar aqui, na aula passada nós fizemos a atividade 1, que era mandar um link, e basta você clicar aqui em abrir, quando o professor tiver devolvido essa atividade, clica lá em abrir, quando você clica em abrir, lá em cima no seu lado direito você vai ver, essa nota valia 100 e a gente tirou 100. Muito bom galera, olha aí, excelente, muito bom mesmo, hein? Agora aqui embaixo, pode você ver que não tem nenhum comentário do professor. Vamos voltar e vamos visualizar a atividade número 2. Na atividade 2, basta você clicar aqui em abrir, olha lá, puxa vida, olha só que interessante... A aula valia 100 e nós só tiramos apenas 50, metade do, da pontuação. E aqui embaixo a gente tem um comentário do professor. Olha só, a sua atividade está correta, mas entregou a atividade com atraso. Por isso, só receberá metade dos pontos. Atenciosamente, o professor mandou para a gente esse, essa nota. Bom, infelizmente, a gente ficou com a metade, porque eu gostaria de mostrar para vocês como é importante a gente mandar todas as atividades dentro do prazo. Fiquem atentos, façam de acordo com o que o professor pede. É, pessoal, eu vou ficar por aqui. Eu sou o professor Ricardo. Dá uma curtida lá embaixo. Por favor, inscreva-se em nosso canal para você receber sempre as nossas novidades, alguns links, alguns vídeos que a gente estiver postando. Dá uma curtida no nosso Facebook, que é o Facebook Brasília. ou oh, Cedasp Brasília. Desculpa, pessoal. Cedasp Brasília e... Para qualquer dúvida, comente lá embaixo para a gente poder sanar suas dúvidas, beleza? Um ótimo dia e até mais, pessoal.